Filha DA PUTA! Foi tudo errado nesse jogo do Hellfire que aconteceu no, no Hotel Ghost. <coughs> tudo errado não. Uh, na verdade, ainda eu fiz um killstreak de 11 caras, mas é porque eu tava na laje. Eu tinha uma posição que que era bem vantajoso. Uh, mas deu, deu errado várias coisinhas, coisinhas de, de câmeras, de loadout, de de munição no meu marcador, de vazamento de um monte de coisinhas que vocês vão ver no, no vídeo aí já começou assim, o jogo começou e eu não estava pronto eu tenho que ligar a câmera que a lá, lá, minha mobília está com problema a bateria está um lixo, não funciona mais e daí eu tenho que, que usar o power bank eu fiz uma gambiarra para deixar no meu marcador peso a mais e coisas a preparar a mais e bem chato Aí vocês estão vendo que minha câmera mexe bastante, então normalmente eu uso um capacete. Mas aí eu, eu quis mudar porque no seu time eu tinha que ter um loadout mais civil. Eu coloquei a GoPro em cima do, do, da minha máscara, que é o i4, com aquele suporte que é feito imprimido em 3D. É legal, mas não segura muito bem. A, a máscara é feita de, de plástico, então mexe. porque que movimento que eu faço, né? Dá pra ver, tá mexendo, tá tremendo bastante. Também aquela, aquele negócio que vocês estão vendo lá em cima é meu microfone, tô usando o microfone fora pra ter um som bom. Esse é um velho que usei, então tá chiando às vezes. Aí uh, eu acho que essa, essa first strike foi direto no cara, mas não, não tenho certeza. Eu me abaixei, os caras me viram de logo no começo. Assim, começou o jogo, os caras já estavam invadindo os corredores. E isso, um time que está defendendo, assim, já significa o final, o final do jogo. Quem conheceu o Theo sabe que, meu, a partir do momento que consiga entrar no, nos corredores, já era. Vai demorar mais de uma hora para tá, terminar. Minha mira está levemente à direita, então eu tenho que compensar tirando mais para a esquerda, bem chato. Aí ah, o erro! Vocês viram como que eu coloquei o magazine? Soltou duas first strike, né? Claro! E eu fiquei apertando, então eu esmaguei uma first strike dentro. A primeira vai sair, a segunda vai... Demorou, mas veio um pelo menos. que eu uma regulagem rápida, né? então eu posso regular. Isso aqui não parece comum, tá quebrado. Naquele tempo eu, eu arrumei ele em casa e provavelmente eu vou fazer uma, um vídeo de tech para mostrar como funciona. Mas por enquanto eu tenho que ficar compensando atirando na esquerda. Que louco! A Fast Track tá fazendo ricochete, peraí, vocês vão ver mais. Sonhei não, né? A Fast Track bateu no chão e voltou nele, né? ...perdendo paciência e batendo no magazine enquanto eu porque eu de uma forma errada Aí eu deixei todo o meu material lá no fundo achando que ia ficar de boa E não Aí estou sem munição, eu tenho que voltar lá como amo a amo mas aí ela me fudeu, né ela soltou um Ourinho e acabou com ela né? Estou um pouquinho perto para usar o fast-track então vou usar a linha normal o mesmo cara que eu acabei de, de eliminar, mas com esse sistema de, de médico me que jogamos no hotel não dá pra saber se ele teve um médico que tirou a vida dele rápido e voltou, se ele simplesmente ignorou Nossa, quando eu matei ele a primeira vez. Cadê o Delta? Fiquei no é corredor aqui em cima. Go! Yeah. Aí começou, esses dois caras aí são, são amigos, uh, começar a matar amigos, sei lá, sei lá o que aconteceu, nem, opa, nem, opa. nem me liguei, ainda bem que eu tava atirando muito mal, peguei dois, peguei dois aí, uh, pode ser, pode... e esses devem ser amigos também, tô trocando com amigos, meu. nossa, Tem informação de algum outro? Mas... No Sim Ah! Bem feito, eu merecia esse tiro Tiro lindo, sair. Isso aí que foi ah, Bem divertido esse jogo, adorei ficar na, na laje Mesmo se, se se der Muita cagada com o meu material Uh, adorei foi da hora uh, o jogo teve uns problemas uh, não foi só comigo que teve problema mas é uh, isso se você foi no, no jogo você provavelmente viu o que aconteceu falar uh, vou deixar link aí do dos vídeos de, de outras pessoas rolou muitos vídeos lá do Bruno do, do Toureta do, rolou muitos vídeos desse, desse jogo e é, vamos no próximo. No gosto, vamos ver. Falou, gente! Ah, não é? aí também tem um. Eu acho que vou fazer um vídeo, como eu falei lá, sobre como arrumar o Scope. Porque esse sistema que você usa, que todo mundo usa para regular, é o mesmo para quase todos os Dots Scope e tal. Então, eu não sabia como fazer. abrir eu vi como funciona. Arrumei, funciona direitinho, tá fácil de fazer. Talvez possa usar, pode servir para alguém. Então eu acho que eu vou fazer um vídeo disso e também um, um vídeo sobre meu loadout de câmera para dar dicas que pessoas me perguntaram. Vou... eu tô com muita merda com essas porra de câmera. Então isso é experiência. Eu vou, acho que eu vou fazer um vídeo para para dar dicas. Falou, gente. Morto.